Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é o Anderson e você está no canal Pixel Quebrado. E no vídeo de hoje, quero mostrar mais um filhotinho que chegou aqui para a nossa coleção de games antigos. Então... Fica ligado. Vamos lá, turma. Então, hoje mais um... Chegou aqui. Hoje é domingo, tá? Mais precisamente, dia 16 de, de maio. E, pra minha surpresa, chegou o console que eu tinha comprado. Cara, comprei ontem e o negócio chegou hoje. Muito bom. Parabéns a logística da empresa. Nunca, nunca vi o um negócio desse jeito, cara. Funcionar no domingo. Pra, bom, eu, para mim, nunca tinha acontecido comigo. Mas, enfim. Chegou o nosso novo filhotinho aqui pro... Para o meu museu aqui, para a minha coleção de games antigos, de consoles antigos. Então eu quero abrir com vocês. Claro que o negócio já é bastante antigo e tal, já tem bastante box, Mas eu queria abrir com vocês, compartilhar essa alegria na qual eu tive ao, ao comprar e ao receber o console, é claro. Então deixa eu só dar uma pausa no vídeo para arrumar a câmera para vocês darem uma olhada aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se o microfone tá pegando o áudio. Deixa eu dar uma arrumada nele aqui, porque o áudio não fica tão ruim, né? Mas eu acho que vai dar. V vamos pegar ele aqui. Tá aqui o um novo membro da família Pixel Quebrado. Pra... Bom, todos já conhecem esse aqui. Esse aqui é o Atari Flashback. Essa é a versão 7, tá? É, co como eu disse, comprei ontem. Chegou hoje. Hoje é domingo. E claro que eu já abri, tá? Ele é, um... ele é usado, ele não é novo. Tá, comprei usado, achei uma promoção bem legal indicações aí do, do grande amigo Elton ele que, deu a, ele que deu a sugestão, ele que mandou é, tá aqui e vamos abrir, eu já abri né pra dar uma olhada tudo, mas vamos dar vamos abrir aqui e mostrar pra vocês como como, como que é esse, esse console bom, a caixa ela tá em perfeito estado além de ser um um, um, um console usado mas ele tá, ela tá em perfeito estado claro que você percebe né, que tem algumas alguns machucados tudo mais cara tá tá bem legal tá bem conservado aqui são algumas especificações que tem na caixa tá produzido no Brasil opa aqui ó desse lado é que é a parte de cima deixa eu ver se dá para melhorar aqui assim assim opa assim tá tem aqui ó isso aqui já veio todas essas marcas já vieram na caixa aqui é a frente dela Tá, incluindo dois é, desse lado aqui, né? incluindo dois joystick e tal é, falando do joguinho 101 jogos na memória aqui desse lado aqui que tem aqui aqui são algumas coisas de direito autoral essas coisas, piriparará e tal parte de baixo a parte de baixo não vou mostrar porque aqui tem a propaganda da empresa e eu não quero fazer isso é, então vamos abrir isso aqui vamos Bem leve, tá? Bem leve. Então, sinal que é, é bem de plástico o negócio, né? Então, vamos lá. Opa, deixar aqui. É, sem espaço, né? Complicado. Então, vamos lá, cara. Nossa, eu queria ver isso aqui, cara. Isso aqui eu fiquei muito nostálgico. Olha isso aqui, ó. Olha que bonitinho. Controlinho. Olha. Logomarca da Atari, botãozinho bem legal, tá bem conservado. Deixa eu trazer um pouco mais perto da câmera para vocês derem uma olhada. Não sei se vai dar para dar o zoom, né? Bem legal. Opa, assim, sim. Tá, aqui tem umas borrachinhas, né? Para você ficar com ele no caso de uma, da mesa e tal. A entrada, bem parecida com as, com as, com as antigamente, né? tá? O cabo bem legal também, bem, bem acabado tudo. É, eu não lembro exatamente se o controle era desse tamanho, mas acho que ele é menor que o original, tá? Acho que ele é menor. Mas, mas é bem legal, cara, bem nostálgico. É... senti ele... Bom, não sei se é por ser usado ou não, mas eu senti ele um pouco um pouco delicado, um pouco com folga, mas funcionou perfeito, tá? Então, é, eu acho que deve ser a característica do controle mesmo. Então veio dois tá, tá aqui. Opa, vieram dois controles, tá? Esse aqui tá esse aqui parece ter um pouquinho mais de folga, mas é bem, é bem, fala o material é bem legal, cara, bem acabado. Botão, os botões aqui são legais, funciona. Ele tem um aperto aqui também, ó, tipo para baixo assim. Não sei se alguma função, não, eu acho que não tem função isso, né? Porque não sei se existe jogo que tem essa função, mas é bem legal. E tem as borrachinhas aqui também, tem quatro parafusos. Bem legal, mano. Muito igual ao antigo, tá? Vamos colocar aqui do lado. E vamos ver o console. Deixa eu tirar a caixa aqui. Vou colocar isso aqui de lado. Opa, aqui, olha o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho disso aqui. Ele é desse tamanho, cara. Veio até o um manualzinho, tá aqui o manual. Olha só o tamanho. Que, que pequeno, mano. Pequeno mesmo. Vou colocar meu celular para vocês terem uma noção. Isso aqui é o meu celular, olha aqui. Olha o tamanho dele. Para vocês verem. Muito pequenininho. Deixa eu levar aqui pra vocês. Tá? Não sei se vai dar para notar O que tá escrito aqui Deixa eu ver aqui para vocês aqui é, o, aqui é o Power Aqui é o Start Aqui é o difficulty do Controle 1 e 2 E aqui é o Select para selecionar o Player 1 ou 2 Muito pequenininho Mas bem característico, né? Eu, assim, de verdade Eu esperaria que eles mandassem a chavinha seletora Acho que ficaria mais característico Aqui tem a entrada dos dois Dos dois controladores, tá? E aqui, cara, tem um infravermelho Eu acho que isso aqui é um infravermelho, meu Não sei exatamente, mas eu acho que isso aqui é um infravermelho Tá aqui, não sei se funciona Não testei isso É bem legal, cara É legal mesmo, assim uh, Aqui tá o cabinho, tá? Cabinho de vídeo Não desencaixa, você pode ver que ele já é preso Aqui, ó, não solta, isso eu achei ruim Achei que deveria ter um encaixe De soltar e tal Porque isso aqui, se quebrar isso aqui, meu E com certeza se ficar mexendo quebra para trocar isso aqui tem que abrir o videogame, tem que abrir o negócio inteiro, tudo. Então é meio complicado. Eu acho que deveria vir solto isso aqui de encaixe, né? Tá aqui o cabo de energia, tá? Ele é fabricado no Brasil pela Tectoy. Uh, tá aqui, ó. Fabricado no Brasil. Tá? E aqui tem uns Eu não sei se isso aqui é detalhe ou se isso aqui veio assim mesmo, cara. Eu, aparentemente parece que é, parece que é detalhe mas enfim né uh, deixa eu ver aqui ó vamos encaixar um controle eu vou, pena que eu não vou conseguir ligar esse para ele para vocês para vocês darem uma olhada mas ele funciona já testei aqui opa pronto cachorro certinho ó. agora é só brincar um pouquinho é uma parte chata, né? É que assim, ele veio, não tem uma saída HDMI. Claro que a imagem não ficaria nada nada nada top, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui um pouquinho aqui. Claro que a imagem ela não ficaria nada nada full HD, mas pelo menos ajudaria nas conexões, cara, porque hoje em dia, né, tudo, tudo HDMI, tudo a minha televisão ela tem essa monitor que eu tô aqui fazendo esse vlog com vocês, ele tem essa entrada ainda. Mas eu queria jogar na sala e a TV da sala não tem essa entrada, né? Então, infelizmente... E como ele não tem saída aqui, não encaixa, eu sei que existe uma adaptação de RCA para HDMI que poderia ajudar. Mas como ele é soldado, ele é fixo, então não tem o que fazer. Tem que ser uma televisão antiga, então eu vou ter que providenciar uma televisãozinha pequenininha aí, de 14 polegadas. Eu ver se eu acho isso usado, é claro, para jogar esses games nostálgicos aqui. Cara, o que é que assim? As minhas impressões é... Como eu testei, ah, esqueci de falar, veio o manualzinho, tá? Vem, pelo menos ele o que ele fala, que vem 101 jogos. Aqui tem o manual dos jogos que, veio, que vieram nele, ó. Não sei se dá para ler alguma coisa. Aqui é o manual de como ligar, tá? que é simples, né? Não tem, não tem segredo. É, a webcam não, não ajuda em nada, né? É... Mas aqui não fala dessa entrada aqui, que esse visorzinho aqui, se ele é alguma coisa de, de controle remoto. Uh, cara, a parte que assim, desvantagem tá, que eu achei dele, ele não representa muito fiel à versão antiga, porque tem os botões aqui, eu achei que deveria vir os seletores. O tamanho dele também é bem menor, tá? Uh, eu achei que, eu acho, na minha percepção, eu achei que deveria ser igual, literalmente idêntico com a tecnologia de hoje, né? Chavinha, bonitinho, tudo. Outra coisa desvantajosa também foi a parte da conexão, tanto de energia quanto de imagem. Eu acho que deveria sair isso daqui porque fica preso e com certeza vai quebrar. Com certeza vai. Você tem que ter muito cuidado, cuidar bastante é, para não quebrar. E, cara, a, a parte mais desvantajosa dele é não ter expansão. É não ter como colocar jogos. Vem 101 jogos. Os principais não tem aqui. Não tem Enduro. Não tem River Raid, Não tem Pac-Man. Não tem Pitfall. Cara, não tem. Cara, tem 101 jogos. E daqui, dá boa. De 101 jogos, eu só conheço dois. Que é o Frogger. Frogger mesmo que fala? Isso, Frogger. E o... Cara, qual que é o outro lá? Esqueci o nome. Cara, esqueci. E o Asteroids. Só o resto... Nunca ouvi falar, cara, tem uns de futebol aqui que eu não conheço, uns de beisebol que eu não conheço. Cara, eu só conheço dois de mil que tem aqui, eu só conheço dois. Os principais não veio. Essa é a grande desvantagem. Então, assim, se você gosta de colecionar, se você é colecionador igual eu, é legal ter. É legal porque é uma nostalgia e tal. Se você, se você prefere ter o um antigo, também prefiro ter o um antigo e eu vou atrás do original, é legal. Você tem um antes ou depois, mas dá, o emulador dele arrebenta, você baixa o emulador lá na internet e joga todos os principais no computador. E aí você pode montar um, você pega um Raspberry Pi também, você pode montar um e pode jogar vários, vários, vários consoles, né? Para efeito de coleção é legal você ter, mas eu, assim, eu fiquei chateado de não ter a expansão, já sabia disso, tudo comprei consciente disso. Mas fiquei chateado de não ter a expansão para você colocar mais jogos e ter os principais, que é os principais, né? Poxa, e não ter. Mas enfim, valeu a pena, é legal. Tá aqui mais um filhotinho para nossa coleção dos consoles. Agora eu preciso ter o um espaço aqui atrás, né, pra guardar tudo isso, porque tem uma estante aqui que não tá cabendo mais nada. E é isso. E vamos esperar o próximo vídeo. Vamos ver qual que vai ser o próximo unboxing aí, né? Vamos esperar pra ver, vamos ver se mais que pensa de alguma coisa nova, né? como esperar vai que papai noel bem adiantado é isso aí bom galera muito obrigado espero que vocês tenham curtido se você curtiu deixa um like deixa nos comentários o que você achou é... se quiser também dar alguma sugestão de vídeo e tal fique à vontade lembrando que as lives streaming sempre acontece de segunda às quintas-feiras nas redes sociais você tem que ficar ligado para você procurar o canal que está sendo transmitido ok então é só seguir no Twitter e no Instagram que você fica ligado na programação aqui do canal. Muito obrigado, um forte abraço, bom final de semana para vocês, que hoje é final de semana, hoje é domingo, mas bom final de semana para vocês. Até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu e fui!